Agora eu quero conhecer um pouco da história desse grande amigo aí Conta pra nós aí como foi o teu começo aí Pra gente ficar conhecendo mais aí desse grande amigo aí Na verdade eu sempre gostei muito de pássaros Desde pequeno sempre gostei demais, demais né? Teve uma época que eu tinha um casal de cada Curió, não, desculpa, Curió não tinha naquela época Eu tinha uh, Azulão, Canário da Terra Pintacil, Cardial e aí, na sequência, eu fui induzido por um companheiro para criar Tarim. Tarim, que é o Tarim da Venezuela, aquele que o pessoal gosta demais. né E passado um tempo, alguém me fez uma proposta que queria comprar o meu plantel de Tarim. E por intermédio do Telmo, que é um grande amigo meu, um grande parceiro aqui de Porto Alegre, também é criador de Curió, então eu iniciei com a criação de Curió. Isso tem o uns 15 anos. E as minhas primeiras fêmeas que chegaram, chegaram do Danilo, lá de Santo Anjo, que é um criador muito respeitado no meio, que tem uma genética realmente diferenciada. E aí atrás, você está vendo aí o um pequeno, que foi o meu primeiro galador, o meu primeiro curió que na verdade foi para ali onde começou tudo. né Então eu venho desenvolvendo uh, essa genética, porque eu acredito que eu acredito muito no resultado. Acredito demais também que, que todos eles têm que ser muito bem cuidados, muito bem tratados. E a cada dia uma alegria, a cada dia uma emoção. Hoje, graças a Deus, eu tenho um plantel, um plantel assim que eu, um que eu gostaria de ter alcançado e alcancei, né? Um plantel de galadores, um plantel de matrizes. Essa é a minha história. É, curioso para mim hoje eu te diria que é muito importante. Passei por um período de, de saúde muito grande agora recentemente e um dos conselhos que o meu cardiologista me deu foi que eu deveria me dedicar mais aos curiosos. Trabalhar menos e me dedicar mais aos curiosos, porque realmente eles vão te dar uma vida mais longa. Foi esse o recado do meu cardiologista. <risos> e é bom obedecê-lo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz.